Here it comes! BOOM Chacalaca! Estou de volta ao Boom Shakalaka depois de uma semana sem vídeo. Sim, eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, que a partir de agora tá um pouco mais corrido, porque agora eu tenho dois filhos e não só mais um. Meu segundo filho nasceu, mas estou voltando com os vídeos depois de uma semana. Antes de ir para o assunto de hoje, quem não é inscrito, se inscreve aí, eu espero. Foi. Por quê? Porque o objetivo até o final desse ano, 2021, é chegar a 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 78 mil e alguma coisa. Queremos chegar até 100 mil inscritos até o final de 2021 e eu acho que é uma tarefa bem factível. Mas para isso eu preciso que vocês, que não são inscritos, se inscrevam no canal para chegarmos juntos a essa meta. Qual que é o vídeo de hoje? Eu tive essa ideia de vídeo quando o James Harden foi trocado para o Brooklyn Nets para então jogar ao lado de Kevin Durant. Eu me perguntei em quantas ocasiões MVPs jogaram juntos no mesmo time. E eu estou falando de jogadores já MVPs se juntando para jogarem juntos. Não estou falando de, por exemplo, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, porque o Kobe só foi ser MVP bem depois de jogar com o Shaq nos Lakers. Pesquisando, eu encontrei 21 ocorrências. Acredito que sejam todas. Algumas bem óbvias, outras bem inesperadas. Então, em ordem cronológica e tentando ser o mais sucinto possível, aí vão as 21 ocorrências em que dois MVPs, já MVPs, jogaram juntos no mesmo time. Então, começando com a primeira ocorrência, Bill Russell e Bob Cousy pelo Boston Celtics. O prêmio de MVP começou na temporada 55-56, o Bob Cousy ganhou em 56-57 e o Bill Russell ganhou em 57-58. Então, da temporada 58-59 até a aposentadoria, asterisco, do Bob Cousy em 62 e 63, ambos os MVPs jogaram juntos por cinco temporadas. E nessas cinco temporadas vieram cinco títulos para o Boston Celtics. A segunda ocorrência é de Oscar Robertson e Bob Cousy. Por isso o asterisco quando eu falei da aposentadoria do Bob Cousy lá pelo Boston Celtics. Porque na temporada 69 e 70, aos 41 anos, o Bob Cousy voltou para jogar mais sete partidas pelo Cincinnati Royals, e quem jogava no Cincinnati Royals nessa época, Oscar Robertson, que fora o MVP na temporada 63-64. Então, por sete jogos, tivemos os MVPs Bob Cousy e Oscar Robertson jogando juntos. A terceira ocorrência é do mesmo Oscar Robertson, agora com Karim Abdul-Jabbar. Essa temporada que eu citei anteriormente, 69-70, foi a última do Big O em Cincinnati. Para a temporada 70-71, ele foi juntar forças ao então Leo Alcindor, em Milwaukee. Logo de cara, eles já foram campeões na primeira temporada juntos, quando o Leo Alcindor, Abdul Dabbar, foi o MVP. Então, da temporada seguinte, 71-72, até a aposentadoria do Oscar Robertson, 73-74, tivemos três temporadas com os dois MVPs companheiros de time. Entre essa ocorrência e a próxima, tivemos Bob McAdoo, então no Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, MVP da temporada 74-75, e isso é importante porque vai se refletir em vários casos daqui pra frente. A quarta ocorrência é Dave Cowens e Bob McAdoo. Jogando pelo Boston Celtics, o Dave Cowens foi o MVP da temporada 72-73. Lá no final da temporada 78-79, o Bob McAdoo jogou 20 jogos pelo Boston Celtics após ser trocado pelos Knicks. Então, por um período muito breve, no ano de 1979, Dave Cowens e Bob McAdoo atuaram juntos em Boston. A quinta ocorrência é de Bob McAdoo e Karim Abdul-Jabbar, dois jogadores que já apareceram aqui. Saindo do Boston Celtics, o McAdoo ele passou por Pistons Nets até parar nos Lakers, e lá ele foi companheiro do jogador que já era seis vezes MVP até aquele momento, o Abdul-Jabbar. Eles jogaram juntos entre as temporadas 81-82 e 84-85, lembrando que, nessa época, o Magic Johnson ainda não tinha sido MVP. A sexta ocorrência é Julius Irving e Moses Malone. Moses Malone era o então MVP da liga pelo Houston Rockets quando, em 81 e 82, foi trocado para o Philadelphia 76 Sixers. E lá já estava Julius Irving, MVP um ano antes, em 80 e 81. Eles jogaram juntos por quatro temporadas de Filadélfia, entre 82 e 86. E logo na primeira temporada juntas, eles foram campeões varrendo os Lakers nas finais. Na última dessas quatro temporadas, 85 e 86, os Sixers contrataram um veterano de 34 anos. E quem era? Bob McAdoo, que jogou as últimas 29 partidas de sua carreira na NBA pelo Sixers. Então podemos acrescentar mais duas ocorrências. Uma delas é Moses Malone e Bob McAdoo, e a outra é Julius Irving e Bob McAdoo. Obviamente, como vocês devem ter concluído, nesse instante houve a única, primeira e única vez na história da NBA onde um trio de MVPs jogou junto. Ocorrência número 9, Larry Bird e Bill Walton. Ainda nessa mesma temporada, 85-86, voltamos para Boston. Os Celtics resolveram dar uma chance ao veterano Bill Walton, o MVP, lá em 1978 que tinha acumulado lesões e que agora já estava com 33 anos. E ele foi bem, inclusive, ganhando o prêmio de melhor sexto homem em 85-86. Ele jogou duas temporadas junto com o Larry Bird, que já era duas vezes MVP, e que seria pela terceira vez em 85-86. Décima ocorrência, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Então agora de volta aos Lakers, Magic Johnson, enfim, ganhou seu primeiro MVP em 86-87. Isso significa que nas duas últimas temporadas da carreira de Abdul-Jabbar, 87-88 e 8889, os dois MVPs jogaram juntos com a camisa dos Lakers. Ganharam o um título de 88 e perderam o um título de 89 para o Detroit Pistons. Agora pula bastante tempo para frente, pula para 96, temos a 11 ocorrência: Hakim Olajon e Charles Barkley. Após dois títulos seguidos, o Houston Rockets foi varrido pelo Seattle Supersonics em 96, e para aproveitar a janela de títulos, de possibilidade de títulos com o Hakim Olajon e o Clyde Drexler. O time trocou por uma terceira estrela, que era o Charles Barkley, MVP de 93. Então ele e o Olajuwon, que tinha sido MVP em 94, jogaram quatro temporadas juntos entre 96-97 e 99-2000. Décima segunda ocorrência, Tim Duncan e David Robinson. Tim Duncan foi a primeira escolha dos Spurs no draft de 97. O time já foi campeão em 99. E em 2001 2002, o Tim Duncan ganhou seu primeiro MVP. Isso significa que na temporada seguinte, 2002 2003, dois MVPs jogariam juntos, Tim Duncan e David Robinson, o MVP de 94 95, que estava indo para sua última temporada. E o time foi campeão pela segunda vez. Décima terceira ocorrência, Malone e Shaquille O'Neal. Na temporada 2003 2004, os Lakers contrataram dois veteranos para tentar apagar a imagem, que ficou ruim depois de serem varridos pelo Dallas Mavericks um ano anterior. Karl Malone e Gary Payton. Karl Malone foi MVP, tinha sido MVP em 97 e em 99, e então se juntava a Shaquille O'Neal, MVP em 2000. Não deu certo, o time perdeu as finais para o Detroit Pistons. Ocorrência 14, Steve Nash e Shaquille O'Neal. O Shaq foi trocado dos Lakers para o Miami Heat e posteriormente do Miami Heat para o Phoenix Suns. E lá em Phoenix ele jogou 28 jogos na temporada 2007-2008 e também a temporada 2008-2009 inteira ao lado de Steve Nash que havia sido duas vezes MVP, também pelo Phoenix Suns, em 2005 e em 2006. Mais uma com o Shaq, 15ª ocorrência, LeBron James e Shaquille O'Neal. Na temporada seguinte, 2009 2010, o Shaq foi para o Cleveland Cavaliers jogar ao lado de um jovem, LeBron James, que acabara de ser eleito pela primeira vez o MVP da Liga na temporada 2008-2009. O time era o então campeão da Conferência Leste quando o Shaq chegou, mas na única temporada juntos, LeBron e Shaq pararam nas semifinais de Conferência. Mais uma do Shaquille O'Neal no ano seguinte, ocorrência 16, Shaquille O'Neal e Kevin Garnett. O Shaquille não desistia, no ano seguinte, 2010-2011, aos 38 anos, ele foi agora para o então campeão do leste, o Boston Celtics, e lá estava Kevin Garnett, MVP da temporada 2003-2004 pelo Minnesota Timberwolves, mas o time caiu na semifinal do leste para o Miami Heat, time agora do ex-companheiro do Shaq, LeBron James. Com isso, Shaquille O'Neal empatou Bob McAdoo como os únicos MVPs a jogarem com quatro MVPs diferentes ao longo de suas carreiras. Tá quase acabando, 17ª ocorrência, Kobe Bryant e Steve Nash. Se o Kobe ainda não era MVP na época em que jogava com o Shaquille O'Neal nos Lakers, em 2007 2008 ele finalmente levou o prêmio. Logo quando Steve Nash chegou aos Lakers, em 2012, eles formaram a 17ª dupla de MVPs, Jogando juntos, a parceria durou apenas duas temporadas, sem sucesso, e o Steve Nash se aposentou em 2014. 18 oitava ocorrência. LeBron James e Derrick Rose, Para quem se esqueceu. Na off-season de 2017, os Cavs assinaram com o armador Derrick Rose, MVP, em 2010-2011, mas a experiência não deu muito certo, e ele foi trocado para o Minnesota Timberwolves após jogar apenas 16 partidas pelos Cavs. Mesmo assim, durante 16 jogos, ele foi um companheiro de LeBron James, que a essas alturas já tinha 4 prêmios de MVP. Décima ocorrência agora, grande polêmica, o jogador de OKC, Kevin Durant, MVP de 2013 e 2014, foi eliminado na temporada 15-16 pelo time do então BMVP Stephen Curry. E o que, que ele fez? Se juntou ao time que o derrotou. Então, entre 2016 e 2019, os Warriors tinham os dois MVPs no elenco, e nessas três temporadas, KD e Curry conseguiram dois títulos. 20 ocorrência Russell Westbrook e James Harden Após a experiência James Harden e Chris Paul não levaram o time ao título, os Rockets trocaram Chris Paul por Russell Westbrook. Então, nesse instante, se juntavam em Houston os ex-companheiros, o MVP da temporada 16-17 Russell Westbrook e o MVP da temporada 17-18 James Harden. Mas o título, mais uma vez, passou longe. Por fim, 21ª ocorrência Kevin Durant e James Harden, que me inspirou a fazer esse vídeo. É o único caso atual, da atualidade, de dois MVPs jogando juntos, após desistir do Houston Rockets, James Harden foi trocado para o Brooklyn Nets, onde agora se juntaria ao seu ex-companheiro de OKC, Kevin Durant. Lembrando que, enquanto companheiros, nenhum dos dois era MVP. Eles precisaram se separar para ganharem os seus prêmios, para depois se reunirem no futuro. E aí estão as 21 duplas de companheiros MVPs que jogaram juntos. E caso alguém esteja se perguntando quais MVPs nunca jogaram com outro jogador que já era MVP também. 8. E aí vai a lista. Bob Pettit, Will Chamberlain, Wes Unseld, Willis Reed, Michael Jordan, Allen Iverson, Dirk Nowitzki e Yannis Anterocompo, o único em atividade que ainda tem tempo de ser. Valeu então, quem assistiu mais esse vídeo, depois de uma semana aqui no Buxa Calaca, vou tentar melhorar a frequência, mas se eu não conseguir paciência, vai ser um vídeo por semana. Valeu, quem assistiu mais esse vídeo, quem não é inscrito, se inscreve aí, lembrando do recado que eu dei lá no início, se inscreve aí, vamos chegar a 100 mil até o final do ano. Grande abraço!